E aí, quando você, ao invés de olhar para o contexto do aprendizado que a realidade está lhe proporcionando, você vai para uma farmácia, vai simplesmente buscar um médico que ele ele só só entende de doença, né? muitos médicos, né? infelizmente, mas hoje está crescendo muito o número de médicos que estão buscando olhar para a saúde. Né? Então, o que acontece é que nós vamos criar é um ambiente de mais sofrimento, que é a medicalização do sofrimento. Então, isso é terrível, né? a quantidade de pessoas tomando medicamentos antidepressivos, ansiolíticos. Então, você vai agora colocar, você vai tirar o sintoma, o seu corpo está gritando, né? o seu corpo está é, lhe trazendo uma oportunidade e você não olha para a oportunidade e você vai na farmácia, compra um remédio e tira um sintoma. Só que a causa que está lá gritando dentro de você ela vai se expressar de alguma outra maneira. Né? Ela vai, ela, então, Às vezes as pessoas vão progressivamente ficando doentes, o que é, é, é, é, é exatamente... Você está com uma, uma visão míope para a realidade e está é, deixando de olhar para a oportunidade. Você olha para o problema, né? você é vítima, e aí você vai tirar o sintoma, porque aquele sintoma está lhe incomodando. Você tira a dor de cabeça, tira a enxaqueca, tira... Né? enfim, tira a pressão alta, mas você não tira o sintoma, né? ou não tira a causa, você nem olha às vezes para a causa.